Ontem, né, nós recebemos aqui vários pedidos, muitas pessoas pedindo para que a gente fizesse uma reportagem para explicar o porquê dessa diferença da taxa de lixo, porquê que tem contribuinte que paga um valor, enquanto outro contribuinte paga outro valor. A Prefeitura de Três Lagoas, vocês sabem, que iniciou neste mês a cobrança da taxa do lixo, né? E o valor, ele é cobrado através da conta de água. O projeto que instituiu a taxa de lixo aqui no município foi aprovado pela Câmara Municipal em 2021. Mas somente agora, em abril deste ano, é que a Prefeitura de Três Lagoas iniciou a cobrança, que tem gerado muitas reclamações.